Fala galera do meu canal, hoje estou com uma pessoa muito especial, Anderson Hara, cara aqui tem uma história incrível e uma dica super matadora para você que está desenvolvendo, iniciando, ou aqui mesmo para você que iniciou esse modelo de negócio incrível que é o marketing multinível. Anderson Hara tem uma história incrível, morou no Japão, hoje está no Brasil, nos ajudando aqui no Brasil a é, construir essa indústria, essa marca, esse modelo de negócio que realmente é extraordinário. Anderson Hara... É, conta um pouquinho rapidamente da tua história que você veio do Japão e hoje está no Brasil aqui desenvolvendo esse modelo de negócio conta rapidamente aqui para nós como é que, que foi a tua história no Japão Iniciei meu negócio no Japão, morei 16 anos lá tá? voltei pro Brasil em fevereiro do ano passado e nesses 16 anos, 13 anos deles foram trabalhando dentro de fábrica eu era uma pessoa totalmente sem tempo porque além do trabalho em fábrica eu fazia outras coisas para ter uma renda extra é, polimento de carro, som automotivo, enfim, e é, eu tava numa época que eu comecei a refletir muito sobre a vida, porque eu até tinha, né, dinheiro, só que eu não tinha qualidade de vida, e eu tenho dois filhos, na época que eu conheci o negócio, minha filhinha tava com dois meses e meu filho com três anos, e aquilo tava me torturando, né, porque eu não queria que eles passassem pela mesma coisa que eu, de... Trabalhar às vezes em um lugar sujo, um serviço pesado, e, e eu não me imaginava um dia ter que ficar longe deles, porque eu passei muito tempo longe dos meus pais, né? Quando eu tinha seis anos, meus pais foram para o Japão em busca de um futuro melhor para a gente, só que eu passei né, dos 6 aos 16, grande parte desse tempo longe deles, e eu não queria isso para os meus filhos. E aí eu tomei a decisão de iniciar um negócio lá e foi um negócio totalmente transformador, né? bem desafiador, mas aquilo que não é desafiador não é transformador. E mudou totalmente minha vida, hoje em dia eu tenho uma qualidade de vida muito boa. E... Legal. Anderson rara aquela dica matadora para aquela pessoa que vê aquele plano de compensação, aquele plano de marketing realmente extraordinário, que as indústrias do marketing multinível oferecem, que não tem teto, não tem limite, e a pessoa fica... É, nossa, eu vou ficar rico em dois dias, duas semanas, dois meses E a vida, as coisas não são bem assim Você precisa plantar, você precisa regar Você precisa é, fazer o que é necessário Para depois ter colher os seus resultados Qual a dica matadora que você daria para uma pessoa que vê esse plano de marketing E acredita que vai ficar, enriquecer e construir a renda residual A renda passiva muito rapidamente Primeira coisa, né? a gente tem que entender que esse modelo de negócio Como a gente diz, é um negócio e o negócio não é de um dia para o outro que você constrói ele, isso vai levar tempo. Claro que tem vários casos de sucesso de pessoas que atingiram grandes resultados num curto espaço de tempo. Mas num curto espaço de tempo, às vezes é o quê? Seis meses, um ano, dois anos, né? A gente chega a ver aí pessoas com resultados extraordinários. Isso acaba meio que deslumbrando as pessoas. Mas claro, essas pessoas elas já tiveram uma história de vida, são pessoas que, que já vieram mais preparadas para o negócio, já ter um certo grau de desenvolvimento pessoal tá antes de iniciar o negócio. Então é por isso que as coisas para elas, às vezes, acontecem mais rápido. E quando a gente olha aquilo, é claro que a gente... É veja a possibilidade, né, de conseguir uma renda legal num curto espaço de tempo. Mas para isso a gente precisa se dedicar muito. Então eu falo, não fique iludido, não é de um dia para o outro que você vai ficar rico, não é em um mês, dois meses. Isso daí vai levar tempo. Então o marketing de rede é um negócio de médio longo prazo para quem quer construir um negócio grande. Assim como qualquer outro negócio, qualquer grande empresa ela demorou aí alguns anos até ela se consolidar. Então no nosso negócio não é diferente, então, falo, você precisa tratar o seu negócio como um negócio, tá? E você tratando o seu negócio como um negócio, você vai saber que isso leva tempo para você construir algo realmente grande, tá? Então tenha paciência e persistência. Legal, a gente esteve com o Anderson Rara, um cara realmente incrível, extraordinário, com resultados extraordinários. E se você gostou, clica, compartilha, comenta, divulga. É... Aqui, clica aqui, aqui. Ó, aqui que com certeza você pode estar impactando a vida de alguma pessoa E isso realmente é extraordinário Impactar e transformar vidas Muito obrigado Anderson Obrigado, um grande abraço obrigado.